Jovens, o vídeo de hoje então a gente vai mostrar um pouco do nosso passeio. Nós viemos em Londres, realmente para passear, sem preocupação nenhuma. Então, vamos vir a troca de guarda hoje e muito bem. Então, vamos. Estamos na rota do Palácio. Na rota? Na rota? Na rota? Rota do Palácio. Olha os olhos que bonito. Olha. E aqui, detalhe, não tem poste, tá vendo? Aqui é bonito, não tem poste. Não que você seja feio, mas se você tirar os postes do Brasil... Não, não tem poste aqueles postes com fio, mas esse é só do semáforo, ó. Você lembra desse pedaço, Anos? Que você comeu as bolinhas do sorvete da Jéssica? A Jéssica falou pra mim filmar só pra mostrar pra você. Você lembra desse pedaço? comeu as bolinhas do ice cream do McDonald's. Comeu as bolinhas do ice cream McDonald's. Quer o sorvete? Eu disse, Quero, ele pegou assim, viu assim, ó, a colher de assim, ó, assim, ó. rapô. É ele comeu o McFlurry. Todas as bolinhas do McFlurry. de que sabor que era? Você lembra que não tinha era bolinha, favorito, né? Era o aí ficou só de uma cor. <risos> Nós estamos chegando aqui perto do Palácio da Rainha. Vocês ver como é que é as imagens aí, como é que funciona. Tem muita gente que quer ver a troca de guarda, parece? Ó, a criança. Olha a quantidade de gente que vê ver a troca de guarda. O Palácio é aqui, ó. Feliz? Estão vindo de lá. Ah, saiu a guarda antiga. Está chegando a guarda nova. Vou filmar que eu mais perto. Olha a galera. Olha. Tá gravando já isso. Vê seu cabelo, vai. Ah, sim. Vai a sol pra você Agora a primeira moeda do ano. A vida de costa. Faz o pedido. A moeda tá aqui, mostra sua moeda. Faz o pedido. Pode jogar? Ah, tá bom, então a gente vai jogar e depois a gente volta. Bom, como fazer pedido é segredo? Então ninguém pode ver, então por isso que a gente cortou o vídeo, beleza? Então cortamos o vídeo e fizemos o pedido e vocês vão ver. Quer dizer, vocês vão ver nada, a gente cortou, vocês não ver, então vocês não vão ver nada. Tem moeda em tudo isso aqui, ó. lá na parte de cima também tem tudo, tudo, tudo. Por que a carinhas tá rica? Porque eles povo ficar jogando moeda aqui dentro. Agora eu peguei um ângulo melhor aqui, ó. Aí você reclama da sua vida, do seu trabalho, não basta ser guarda, tem que ser músico também. Eu sabia tocar música <risos> Olha o tamanho daquele portão, o portão que você, pelo você, um portão que que você passa pelo lado, esse portão é muito bonito cara, tem que ter um casal no meio da filmagem né, olha esse portão, Eu errei o lado agora, olha ó lá, ó. os cavalos vindo e o outro limpando a bosta ali ó, olha ó lá ó. Vamos sair por lá. Literalmente eu estou no pior lugar. O pior lugar ever. <risos> Vou passar aqui mesmo. Cuidando do jardim aqui, ó. Pega semente por semente, ó. Matinho por matinho. Aproxima o cartão ali, abre. Esse passa e vai embora no metrô. Cartão do banco. Olha que escadão. Olha, Léo, que escadão. Que escadão, Léo. Vai ler todos os quadros, vai ler todos os quadros, vai! Olha o tamanho da escada, se liga, ó! Ó! Oh. Vixe, Maria! A gente pegou um trem, saiu, vamos pegar outro. Olha que legal, eles mandam ficar todo mundo na esquerda, porque se alguém tiver perdendo o trem, eles sobem correndo aqui, ó, e vai direto. A maior loja de brinquedos que eu já vi na minha vida, senhor! Vamos ver o que, é que tem aqui dentro. Pronto! Já achamos o curando vai brincar, olha lá. Não, Tem um elefante lá. Zoom elefante. Vem, tem um avião aqui, um helicóptero. Ó, oh, vira backflip ainda! <risos> <risos> Look at the, the driver! <risos> Fala jovens, beleza? Então no vídeo de hoje foi a troca de guarda lá no Castelo da Rainha, No um castelo na casa, no hotel. Pra mim não é um castelo aquilo lá. É uma casa grande, com vários andares, um negócio quadrado, assim, enfim. É onde ela mora, eu acho. E... Por que eu falei isso também, né? Não entendi. Então é isso aí. Aí a gente, tá pegando, a gente pegou o trem, vocês viram um pouco do trem aí. A gente, pra pegar o trem aqui em Londres, a gente usou o próprio cartão do banco aqui da Inglaterra. né? Pra gente é mais fácil, não sei se funciona com cartão internacional, porque o nosso cartão é daqui, então a gente aproximou lá, na entrada e na saída, ele abre, ele abre a cancela, você consegue entrar. E aí ele calculou aonde você andou sozinho e te cobra o valor certo da zona que você andou, certo? A gente andou numa zona tal, ele cobrou o valor daquela zona pra gente andar. Ah, e também eu coloquei um pouquinho da loja de brinquedos que a gente foi, não tava no roteiro, mas a gente também não tinha roteiro. Isso aí é troca de guarda, na verdade. Aí a gente foi lá e acabou vindo essa loja de brinquedos aí gigantesca, tem cinco andares, não sei se é a maior da Inglaterra, se é a maior do mundo, não sei, acredito que não, deve ser maior que isso. Mas, a loja é fantástica, muito bom, vocês vão ver o vídeo aí, então... Na próxima semana eu vou estar colocando, na próxima semana não, na próxima quinta-feira eu vou estar colocando o vídeo dessa loja de brinquedos aí, então na quinta-feira vocês vão ver esse vídeo. Parei pra coçar o olho aqui, coçando. Então é isso aí galera, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta aí o que você achou e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí.